Olá, bem-vindo ao curso sobre TDD. Eu sou Clóvis Fernandes e hoje iremos é, mostrar uma, uma forma, um exemplo de definição de casos testes de uma forma mais prática, que vai ser em cima do SAB, o Sistema de Automação de Biblioteca que nós mostramos uma modelagem CRC no curso anterior. Então, a, a ideia aqui, então, é, é, é definir os casos testes com base nas responsabilidades que nós já identificamos no site. Essa é a ideia. Nós vamos exemplificar usando uma responsabilidade eh, da classe biblioteca, que é o empresta-livro. Então, obviamente, vocês estão vendo que o, a classe biblioteca tem várias responsabilidades. Nós poderíamos trabalhar até mais eh, sobre esse material. Então vamos trabalhar agora aqui no empresta livro, porque ele é um, vamos dizer assim, ele é fundamental para o caso da biblioteca, que é o ato de você emprestar. O outro seria o devolver. São os dois mais importantes, tá certo? Então o empresta livre é o que nós vamos olhar, ele é uma responsabilidade, eu vou olhar isso como se fosse um requisito, então se eu estivesse listando os meus requisitos, eu ia chamar de requisito 1, 2, 3, assim, os que eu acho mais importantes para começar a trabalhar, e o requisito uh, empresta-livro, ele para mim ele é o requisito primeiro para fazer, tá certo? Mas a gente fica livre, cada um fica livre de escolher qual que seria o requisito importante para aquele momento. Nesse momento, para mim, é o requisito 1 um, é o empresta-livro. E eu, eu sei que ele é da classe biblioteca e ele é, foi, bom é, dizer assim, é, incorporado num, num método chamado empresta-livro, que é bem próximo do, do nome do, da responsabilidade, né, está certo? E com dois parâmetros, o parâmetro livro e o parâmetro uh, usuário. Ou seja, eu empresto livro para um usuário. É isso que a gente está pensando em fazer. Obviamente, uh, uh, nós vamos definir aqui, exemplificar a definição de, uh, de casos testes, com base nas responsabilidades. Nós vamos, então, seguir aquele padrão que já foi mostrado anteriormente em material uh, de leitura, em que nós mostramos... Uh, como se define uh, os, os casos testes uh, quando você está querendo uh, transformar ele em, em, em código do JUnit para ser testado, né? tá certo? Então, é, você usa duas características. Uma é o do caminho feliz e o outro é o, o, o, o no caminho feliz, onde todos os dados de entrada uh, ou que são considerados apropriados para aquele contexto são válidos e o caminho é, que a gente chama de negative testing, ou caminho alternativo, em que alguns desses dados de entrada ou do contexto são inválidos, tá certo? No caso aqui eu tenho o, o, o CT1, o CT1, é, o, nesse caso, o caminho feliz, o livre e o usuário são válidos. O CT1 eu tenho é, impresso livre ao usuário, tá certo? Em que o, o livro, o, a, os dados de entrada são livro válido usuário válido. Então, o meu caso teste, tá, sempre quando eu coloco entre colchetes, é o meu caso teste. Ou seja, eu estou derivando desse, do CT1, que é, é, é empresta livro e usuário a usuário, em que o livro e o usuário são válidos, eu, eu, eu vou criar o caso teste. Então, a entrada é um livro usuário válido, e eu espero que ao emprestar o livro, no nosso sistema, uh, aquele livro ele se torna indisponível, ele pode ter várias cópias, mas aquela cópia se torna indisponível para ser emprestada para outros usuários. Então, nessa hora, o, o, o livro, eu espero que ele se torne indisponível. Quando eu fizer a, o código real, né? tá certo? O livro tem que se tornar realmente indisponível, ou seja, o, o que eu esperava, que é livro indisponível e o real que aconteceu do livro ser indisponível mesmo, o quê? Eles coincidiram? Beleza, então o meu programa está funcionando, foi um sucesso. Se o livro, uh, ao, o, o resultado real foi que o livro continua ainda, por exemplo, disponível, então ocorreu um erro. O que eu tenho que fazer? Debugar o meu programa e escrever um código que faça ele funcionar, ser bem sucedido. Então, esse é o caso de teste, quando eu empresto um livro ao usuário em que os dois são válidos. O CT2, né, que é o caso de teste 2, eu empresto um livro ao usuário com nenhum livro emprestado. Ou seja, ele não tinha emprestado nenhum livro da biblioteca antes. Ou seja, o tamanho da lista de livros dele antes era zero. Ao emprestar esse livro, a lista dele passa a ser 1. Um. Então, o meu caso teste aí é, é, é, é simplesmente verificar que, dado que um livro e um usuário válidos em que o, o, o usuário ele não tinha nenhum livro emprestado, então a lista de livro dele vai ser esperada é 1, um. o resultado real tem que ser 1 um também, se não bater, vai dar erro, eu vou precisar debugar o meu código uh, correspondente uh, de produção correspondente a esse teste. Ah, eu vou exemplificar aqui o código, vamos voltar lá para vocês verem, o CT1, né? é o empréstimo livro ao usuário. Então percebo que esse caso teste, é, é, quando vocês veem isso no fluxo do ciclo do TDD, fala tá lá assim, escreva o teste. Faça o teste, escreva o teste de modo que ele fale. Então agora nós vamos escrever o teste. Ele vai falhar porque nós não vamos ter, provavelmente, nós não, ele vai falhar porque nós não vamos ter o código de produção que vai fazer ele funcionar. Então vejam esse caso teste de teste. Como é que eu transformo ele? No, no, no, num teste realmente que é quando você fala, encontra lá no ciclo do TDD, escreva o teste, tá certo? Olha, veja como é que fica nós começamos, eu estou usando aqui o padrão AAA que é estruturar uh, o meu caso teste usando o arrange em que o, o, o act e o assert o assert é o caso-teste que eu estou querendo provar. Ele é o caso-teste que eu estou querendo provar. Então, eu começo sempre pelo acerte, porque o meu caso-teste está lá. Eu estou querendo mostrar, nesse caso do, do, do CT1, que ao emprestar um livro para alguém, é, esse livro se torna indisponível. Então, o que eu escrevi ali no meu acerte é, é isso. Eu estou testando se isso ocorreu mesmo. Porque no nosso uh, no sabe no, na biblioteca, o, quando eu, eu a, a, faço o um empréstimo de um livro, a, o, o, o livro fica guardando para qual usuário que foi, ocorreu o empréstimo. Então, eu coloco lá, ah, se o usuário é o 1, tá certo? E, e eu estou usando o livro 2, a obter qual que é o usuário do livro 2, é, tem que bater, tem que ser true, porque eu estou pondo um assert equals. Tá certo? Aí eu vou construir agora a parte do act. Eu, eu parto sempre do acerto. Agora eu vou construir a parte do act. Bom, eu quero que o, o, isso seja verdadeiro. Para ser verdadeiro, eu tenho que fazer o que Emprestar o livro 2 para o usuário 1. Um. Veja como é, como é simples de fazer. Eu vou fazendo isso. Bom, aí tem a parte... Essa é a parte do act. Agora tem a parte do R range A parte do R range é... Tudo que eu preciso fazer para criar objetos e, e, e outras coisas mais, para que eu possa fazer o meu arte e o meu asset. No caso aqui, está tudo feito no setup mesmo. E o que, que, que, que eu criei no setup? Usuário 1 um e livro 2. Só isso que eu fiz, que eu precisei aqui. Logo, lógico, no meu setup lá eu criei mais outras coisas para o meu, meu exemplo ficar mais real. Mas aqui eu só preciso disso e, e isso ficou lá. Às vezes o Arrange fica com alguma coisa lá no setup e alguma coisa aqui no meu teste que eu escrevi para o JUnit. Outro caso teste para responsabilidade empresta livro, em que eu estou considerando o caminho feliz ainda porque o livro e os usuário são válidos, é o CT3, o caso teste 3. Eu empresto três livros ao usuário com nenhum livro emprestado. Por que três? Não, podia ser dois, podia ser cinco. Eu estou emprestando, em vez, quando eu emprestei um livro e ele não tinha nenhum livro emprestado, é, ele passou a ter um livro. Agora eu quero ver se, emprestando dois, emprestando três, ele vai ter esse total de livros que eu estou emprestando. Então, o tamanho da lista uh, de livros de usuário após esse empréstimo de três livros para esse usuário, tem que ser três. Então, eu, eu tenho um caso teste que está bem simples aí, que é livro, usuário, espero que a, a lista de livros do usuário seja 3, e o, o, o real, quando eu rodar o meu programa, é, é a lista, quando o empréstimo for realizado, tem que ser 3, tá certo? Agora o CT4, então nós vamos lá para o, o, o, o caminho é, alternativo, o teste negativo agora a gente vai olhar que o livro pode ser válido ou inválido e o usuário pode ser válido ou inválido, ou os dois podem ser inválidos. Então vamos começar pelo caso teste CT4. Eu empresto um livro válido já emprestado ao usuário válido, ou seja, o livro ele já foi emprestado para alguém, significa que ele está indisponível para um novo empréstimo para outro usuário, aquele dado livro. Tá certo? Então, meu caso teste, se vocês olharem aí, está escrito lá, a entrada, um livro já emprestado e um usuário. Pá, se o livro está emprestado, eu espero que seja lançada uma exceção. Aí eu estou colocando a exceção com um nome, pode ser o nome mais apropriado uh, para alguém que esteja escrevendo. Eu, eu achei livro, a exceção livro indisponível para empréstimo, tá certo? Isso é o que eu espero. E quando eu rodar o programa, tem que sair uma exceção do tipo livro é indisponível para empréstimo. Vai bater com o que eu espero, se não bater, significa que o meu código está alguma coisa errada. Novamente, esse CT4, eu vou mostrar daqui a pouco, é como é que eu construo, o, o, como é que eu escrevo o código de teste, ou o teste, tá certo? Como é que eu escrevo esse código de teste? Vai ser a partir desse caso teste, esse que está entre colchetes é um caso teste, um caso de teste, tá certo? O CT5, eu empresto o livro inválido ao usuário válido. Então, eu estou lá... O que é um, usuário, um livro inválido? É um livro nulo. Tá certo? Então, o usuário é válido. Aí eu vou lançar uma exceção. Aí você pode dar o nome mais apropriado que você queira, tá certo? Então, poderia ser exceção do livro, do livro inválido, por exemplo. Né? Tá certo? Agora o CT4 aqui, eu vou mostrar... Eu vou voltar para vocês darem uma olhadinha que eu estou uh, trabalhando um código apropriado, uh, escrevendo um código apropriado. Onde que a gente começa a escrever? Através do assert. Né? Então, o que, que é isso? um livro válido, já emprestado ao usuário válido. O que, que vai acontecer no meu caso teste? Vai voltar uma exceção. Como é que a gente faz isso uh, no, no, no JUnity? A gente coloca lá em cima, o expected, qual que é a exceção que eu estou esperando, tá certo? E a exceção que eu estou esperando é um livro indisponível para, para, para empréstimo. Essa é a exceção que eu estou esperando aí nesse caso. Então, a, o acerto é implícito, eu não preciso por nada. Quando é exceção, ela aparece lá em cima. Se por um acaso a, o meu código falhar... O meu código não for apropriado Se ele lançar a exceção certa o, Esse código que eu pus aí vai, vai capturar E vai voltar verde se, eu, se, se ele lançar Se perder e lançar alguma coisa Que não seja a exceção que eu estou esperando Vai aparecer barra vermelha Tá certo? Vai aparecer barra vermelha Bom, com base nisso Eu trabalho no arte O que, que eu quero fazer? Eu quero emprestar o livro o que, que eu estou emprestando o um livro? Eu estou emprestando um livro que já foi emprestado para outro usuário. Então, eu simplesmente ponho um empréstimo do livro. Bom, se eu quero que ele seja já emprestado, já na parte do Arrange, o que, que eu tenho que fazer? É emprestar ele de novo, né? Tá certo? Ou seja, ele vai ser emprestado primeiro, novamente ali. Então, por isso que eu estou repetindo, é, biblioteca empresta livro, 2. É, ao usuário 1. Porque eu tinha colocado emprestar o livro 2 para o usuário 3, no, no caso do act. Então, o que eu estou fazendo? Estou emprestando um livro já emprestado. Ele foi emprestado o 2 para o usuário 1. Agora, estou emprestando para o usuário 3 de novo? Não está não, não certo isso. Vai, vai ter que aparecer alguma exceção. Então, é assim que a gente constrói. Nesse caso, é um exemplo em que parte do, set, do, do, do arrange está no setup. Então, o que está lá no setup? É o, o, livro, o usuário 1, usuário 3 e livro 2, já está lá no, no, no setup. E apenas aqui no, no código de teste, eu coloquei biblioteca, é, empresta livro, livro 2, usuário 1, está é, é, tá fazendo parte com no, no, uma fixture no, no, meu, no meu código de teste. Aí, continuando com o negative testing, a gente tem o CT6 em que eu empresto um livro é, válido ao usuário inválido, tá certo? Então, no meu caso teste, eu vou colocar lá é, livro, um livro qualquer válido, e o usuário, eu coloco, ele é inválido, então eu coloco NULL, tá certo? Eu coloco NULL e aí é, ele vai me voltar uma exceção, porque o usuário é inválido. Aí, aí seria, por exemplo, um tipo de exceção que eu espero que seria usuário inválido, por exemplo. E eu espero também que quando o código for rodado, real, o código de produção, ele vai corresponder a essa exceção. Se não corresponder, ele tem que ser debugado até que faça isso funcionar. Já no CT7, eu empresto o livro inválido ao usuário inválido. Então, os dois são inválidos. Então, é dois. Livro é null, usuário é null. volta uma exceção em que essa exceção poderia ser, por exemplo... É, livro inválido e usuário inválido, por exemplo. O nosso objetivo aqui então era é, exemplificar a definição é, de casos testes, uma coisa mais concreta que vocês já tinham uma noção, que era no caso em cima do SAB, o sistema de automação de bibliotecas. E nós mostramos então para vocês que através da responsabilidade empresta livro, nós conseguimos definir alguns casos de teste, eu exemplifiquei também como é que eu escreveria um caso, um, um caso de teste do caminho feliz e um caso de teste do negative testing é, ou caminho alternativo, como é que eu escreveria isso no, no JUnit, tá certo? É, obrigado.